Eu sou o Fábio Félix, assistente social, ativista de direitos humanos LGBT e hoje estou deputado distrital pelo pessoal aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal. Estou conversando aqui com a Erika Hilton. Se apresenta, Erika. Olá, gente, todo mundo que está aqui nesta live. Eu sou a Erika Hilton, co-deputada estadual em São Paulo, pelo mandato coletivo da bancada ativista, mulher negra, transvestigênere gênero. E acho que é isso, né? <risos> Ei, gente, eu sou a Bela Gonçalves. Estou vereadora aqui em Belo Horizonte, no mandato coletivo da Gabinetona, que também tem outros parlamentares incríveis e pessoas incríveis. Sou a Verê Patão e estou muito, muito feliz de ter sido convidada pelo Fábio e pela Érica para estar aqui com vocês, debatendo esse tema tão importante. Galera, a gente tem visto muito pouca gente debater e dar importância para a discussão LGBT nesse nessa crise de pandemia que a gente está vivendo no Brasil. Então, a gente resolveu trocar uma ideia e começar a discutir um pouco esse tema e essas reflexões pelo Brasil, porque a gente sabe que muitas das nossas e muitos dos nossos estão um momento difícil, é, com o distanciamento social, com o isolamento que parece, para alguns, um lugar de proteção para as LGBTs, historicamente, o um lugar familiar, o um lugar de dentro de casa não foi um lugar de proteção. Pelo contrário, foi um lugar de violências né e a pandemia, ela já está numa fase agora, onde me parece que os governos têm começado a flexibilizar, mesmo sem parâmetros técnicos tão objetivos, sem a orientação dos epidemiologistas. E a gente podia falar um pouco da situação. Eu vou começar falando aqui no Distrito Federal, quem está acompanhando a gente aqui de outros lugares, nosso governador é o governador Ibanês Rocha. Foi um dos primeiros governadores a tomar medidas em relação à pandemia, e isso inclusive foi positivo. A gente tomou uma decisão na Câmara Legislativa, toda a oposição, de suspender a nossa atuação de oposição para atuar como agentes em defesa da vida e da saúde pública da população. Então, a gente tomou essa decisão lá atrás. Mas, infelizmente, o nosso governador tem retroagido e feito uma série de gestos para o presidente Bolsonaro, sinalizando a abertura de escolas, sinalizando a flexibilização do distanciamento que coloca em risco a vida de toda a população. E assim como o presidente Bolsonaro, fazendo isso sem qualquer tipo de embasamento técnico, científico. A gente não tem ainda esses dados, mas a pressão do poder econômico e a pressão do presidente Bolsonaro, que tem a verba federal, e o DF vive muito do fundo constitucional, e a gente sabe que os municípios e os estados vão sofrer muito pela falta de arrecadação, então isso tem um impacto enorme. O governo está sucumbindo a essa pressão, o governo aqui do Distrito Federal, o que é uma pena, o que é gravíssimo, já que o governo Bolsonaro já deu uma demonstração, o presidente Bolsonaro já deu uma demonstração que é um péssimo exemplo nessa crise que a gente está vivendo. Então, é grave que esteja acontecendo, isso tem um reflexo nas nossas vidas como população e um reflexo também nas nossas, nas nossas vidas como população LGBT, que já estamos numa situação ainda mais vulnerável. E aí a gente podia seguir o Barco, vocês falaram um pouco como é que tá a situação aí em cada estado, município, Érica. Bom, aqui em São Paulo, a gente, por ser né, esse, esse estado enorme, desse tamanho, então acho que a, aumenta também a proporção né, de problemas. A gente tem aqui o Dória, que agora se colocou que era Bolsodória, mas agora vem se colocando como um político super afastado, tentando se descolar da imagem de Bolsonaro e criando esta, esta rincha, né, como, como vem acontecendo hoje com o Sérgio Moro e outras figuras. Né? Então eu acho que tem uma, um, uma proporção muito grande dessa problemática. Como você colocava o lado né? a casa para a maioria das pessoas LGBTs nunca foi um lugar de conforto, nunca foi um lugar seguro. Aquelas que ainda não haviam sido jogadas na rua, expulsas de sua casa, conversando com elas, a gente vai entendendo que a casa era muito mais um lugar de voltar para poder dormir, não se encontrar nos horários com os familiares, do que realmente um lugar de convívio desse conceito de família que a gente entende. E agora, com, essa, com esse pedido de isolamento, com essa necessidade do isolamento social para o combate, para o controle do avanço da, da, do novo coronavírus, essas, essas Pessoas precisaram estar mais nas suas casas, ficar mais nas suas casas quando elas têm casas, né? Porque como eu dizia antes, a gente entrar aqui ao vivo, eu estou morando aqui no centro de São Paulo, próximo à República. As pessoas que estão em São Paulo sabem que essa é uma região de, de muita, de muitas zonas de prostituição distintas, né? Rago Freitas, a própria Praça da República, Largo do Arouche. essas e eu vejo essas meninas todos os dias na rua, o que demonstra a não possibilidade de estar dentro de casa, né? O não ter um lar para ficar. Eu acho que esse é um debate muito interessante, porque quem pode de ficar em casa, quem tem casa para estar em casa e o aumento da violência daquelas e daqueles que têm casas, que têm as suas famílias, mas ficar dentro de casa significa estar vulnerável, significa estar em risco constante. Em alguns relatos que a gente, poucos relatos que a gente acompanhou, porque é isso, né? Faltam dados, de fato, faltam dados oficiais que mostrem para a gente a falta de políticas públicas antes da pandemia, é, é um problema que agora na pandemia a gente vê se refletindo, é que a gente não tem esses dados, a gente não sabe, nem seja, seja tratando das mulheres, se não tratando da população LGBT, o que vem acontecendo. Mas em poucos relatos que a gente ouviu de pessoas que tiveram que sair das suas casas, essa violência que começa ali numa, numa violência emocional, psíquica, e depois vai passando para violência física, porque a gente tem aí uma falta do debate sobre a humanização das pessoas LGBTs no Brasil. Então é um cenário muito preocupante, né? a gente tem, a gente tem feito se engajado bastante na tentativa de tentar alcançar o máximo de pessoas. Aqui em São Paulo a gente levantou uma campanha chamada fortaleça uma pessoa trans, porque a gente entende que as pessoas trans estão ainda mais vulneráveis, as pessoas trans não têm trabalho, as pessoas trans não conseguem acessar a renda emergencial. Então, a gente entende que precisa atendê-las neste momento. aí Eu, como uma militante LGBT, claro que existem outras milhares de frentes, passando por milhares de situações, são, são mulheres periféricas, são mães de famílias monoparentais, são a população de rua, mas aí são segmentos que vão se dividindo para tentar atender o máximo de pessoas. Então, a situação é bastante preocupante ela é bastante crítica, ela, ela, ela realmente, a, a pandemia veio para trazer à tona, para fazer emergir mesmo qual é a realidade social desses grupos que sempre foram vulneráveis, nós sempre denunciamos a vulnerabilidade dessas, dessas comunidades, dessas populações, desses segmentos sociais, mas agora, em tempo de pandemia, a coisa vem se escrachando, vem à tona, né? tomando uma proporção que, que não dá mais para esconder, que não dá para jogar debaixo do tapete e dizer que é uma, um discurso da esquerda, é um discurso vitimista, é um discurso menino, sei lá quais nomes que se atribuem. Agora é uma coisa que está escrachada, que não atinge só a população LGBT, a gente sabe muito bem disso, que vem atingindo outros setores da sociedade. E isso também é um ponto que faz com que as pessoas comecem a entender o que nós estamos dizendo e o que nós já vínhamos denunciando durante muito tempo. Acho que é isso que a Erika falou. assim ah, A população LGBT luta pela vida o tempo inteiro. E, essa, e agora está colocada no país uma política de morte que tenta flexibilizar o isolamento social, não garantir as condições de, de justiça social e políticas públicas é, na quarentena. E, por outro lado, a gente vê a sociedade se organizando numa grande solidariedade, numa campanha de defesa da vida, é, que em, ainda né, não consegue chegar em todas as pessoas, mas que vem a partir da auto da sociedade avançando. É, aqui em Belo Horizonte, né, nós temos uma situação dupla, assim. Minas Gerais, nós temos um governador que não sequer assinou a carta de repúdio às declarações do Bolsonaro, que queria, de elogio ao AI-5, a ditadura militar, então ele é absolutamente alinhado ao bolsonarismo e vem tentando flexibilizar o isolamento social, investir no, no sistema de saúde privado para lidar com o coronavírus em vez de fortalecer o SUS medidas desse tipo, mas a gente tem uma prefeitura bastante razoável que tem sido bastante estrita nas medidas de isolamento social. Então, não houve qualquer flexibilização aqui de comércios, do funcionamento dos espaços, o que é maravilhoso. Agora, a gente sabe também que com o fechamento e o isolamento, a gente tem essa questão, primeiro, a violência dentro de casa, segundo, quem não tem casa, que é o que a Erika trouxe, e terceiro ainda a dimensão do acesso aos direitos. Como que a população LGBT vai acessar direitos é, se, por exemplo, os Centros de Referência de Assistência Social, os CRAs, estão fechados? Se o Centro de Referência LGBT, que é um espaço de acolhimento é, importante para essa população, está agora também funcionando apenas remotamente? Grande parte da população vem contando com campanhas de solidariedade e principalmente é, é, campanhas que vêm acolher, gerar abrigo, alimentação, apoio, cuidado psicológico nesses momentos de quarentena. Nós temos aqui a transveste, a Transliterária, a Rede Poc, o Brejo das Sapas, que faz uma atuação forte com as mulheres lésbicas também, fazendo o que deveria ser uma política pública, o que deveria ser uma função do Estado. E aí é isso, nós estamos vivendo uma crise do coronavírus, que está no meio de uma crise econômica e de um processo de desmonte dos nossos direitos da população LGBT. Eu acho que teve uma coisa que eu percebi muito com essa crise, Bela, dialogando com o que você falou e a Erika também, que é a, a crise que a gente vive no sistema de assistência social. A gente tem uma política pública hoje, que é o SUA, sistema único de assistência social no Brasil, a assistência tem sido desvalorizada, precarizada. E isso atinge os grupos em maior vulnerabilidade na sociedade. Então você não tem uma política que é profissionalizada. Aqui no Distrito Federal, pra vocês terem noção, no meio da crise, o governador nomeou a esposa dele secretária de Assistência Social. Quer dizer, voltando a uma lógica do primeiro damísmo e que não é uma lógica de profissionalização da política pública, de reconhecimento de benefícios que nós avançamos, né, ao longo da história para conquistá-los. A assistência social e eu sei como foi importante para nós superarmos esse marco amador da, do caritativo para avançarmos com uma perspectiva de política pública para assistência. E eu acho que isso tá, tá, se tem reverberado, tem consequências em todas as áreas, especialmente para as populações das periferias, para a população mais pobre e para a população LGBT. E tem uma tem uma coisa que me chama muita atenção, que é muito duro né, e simbolicamente é, tem um impacto muito forte, que é você refletir. As mulheres já têm trazido isso, o movimento feminista fala muito sobre isso, que o espaço de casa não é um espaço de segurança para as mulheres. Se o espaço da rua não é um espaço de segurança para as mulheres, porque há violência sexual, porque há violência... É, física e a é, o feminicídio, o espaço de casa também não é um espaço de cuidado, não é um espaço de segurança. E para as LGBTs é algo parecido. Me chamou a atenção é, uma, uma notícia de um grupo LGBT da Inglaterra que falou para as LGBTs, a manchete da matéria era, é, dizia algo assim, a ONG LGBT do Reino Unido desaconselha jovens LGBTs a saírem do armário no período de lockdown pela pandemia. E isso, quando eu li essa matéria, para a gente que é LGBT, fica muito evidente o que eles estão dizendo ali. Sim. É óbvio, né? A gente que já teve amigos batendo na porta da casa da gente, que foram espancados ou que foram expulsos expulsos de casa porque não são aceitos pelas famílias, é uma recomendação razoável em tempos de pandemia para garantir a segurança, da dignidade e da vida. Mas é algo muito violento. É algo muito violento você pensar que em casa você não tem segurança e você não é respeitado. Saiu um artigo, inclusive, do Lucas Brito, que é ativista LGBT, militante aqui do pessoal DF, falando sobre isso, sobre a quarentena, falando sobre a necessidade da política de assistência social e de uma coisa que antes da gente entrar na live a Erika comentou, que é a solidão das LGBTs também. Porque além da busca da renda, quando você não tem em casa um lugar de segurança, algumas se arriscam ficando em casa. Por incrível que pareça, a gente fala a palavra se arrisca. Alguns LGBT se arriscam em casa. Né? Outros, ainda bem, tem uma família que aceita, uma família que respeita. Mas muitos se arriscam em casa. Mas quem não se arrisca, porque já foi vítima é, de muitas violências físicas, quem não tem coragem de se arriscar, também tem que se deparar com a solidão, que é uma solidão muito dura, que também é uma forma de violência. Né? Então, nesse momento de pandemia, apesar de todas as tecnologias, a gente sabe que tem um monte de LGBTI sem renda, sem condições de pagar suas contas, muitas vezes sem condições de se alimentar, se beneficiando de uma cesta de alimentos, de uma doação, e em solidão, porque é, sofreu uma série de violências na vida e o processo de reconstrução da sua subjetividade ainda é muito precário, né? por Não, questões e... óbvias, né? E um ponto, Fábio, para dialogar com isso que você traz, que eu acho que é super importante também, é a saúde mental, né? Porque nós somos uma sociedade doente mentalmente, né? Seja pelo capitalismo, seja pelo processo frenético de trabalho, seja por qual atuações forem, nós somos uma sociedade doente. E aí a gente percebe, falando com, com, com terapeutas, psicólogos, psiquiatras, enfim, com pessoas, pessoas da área da saúde, o quanto esse processo de isolamento, esse processo de trabalho remoto, essa necessidade de produtividade, o tempo, inteiro também vão atingindo as pessoas e deixando as pessoas ainda mais, mais mal. A, a, a solidão, que se torna uma solidão que poderia ser só um sentimento ali passageiro, começa a se tornar uma coisa patológica, começa a se tornar uma coisa que mais pra frente vai requerer um outro tipo de cuidado mental, psíquico, para retomar essa pessoa. Porque é isso, é rejeição, é, é, é, não, é não lugar na sociedade, é não lugar pelo Estado, é, é, é violência constante, é violência da família, é violência da religião, é violência do Estado, é uma série de fatores, é falta de, de, de serviço de assistência social, porque é isso, né, a gente vê o crescimento desses governos que estão postos hoje no Brasil, que venham atacando o serviço social, como o serviço social fosse uma, uma coisa de, de pessoas que fossem menos humanas, que fossem menos gentes, porque é isso que a gente enfrenta no Brasil agora, né, a desumanização de vários grupos, a desumanização de, várias, de vários segmentos, e aí a gente começa a entender e a se preocupar também com o que vai ser depois, essas LGBTs, que essa solidão vai se transformar em uma coisa patológica, que isso vai ser aumentado, não pela proporção dos nossos processos de doenças psíquicas e emocionais causado por essa estrutura social que a gente se encontra. Da discriminação, do ódio, da violência, da falta de acesso, da falta de recurso, da negação ao amor, da negação muitas vezes ao sexo, porque a gente precisa também começar a entender qual é essa relação que as LGBTs têm com o sexo, o que a gente entende como um sexo saudável, um sexo bom, será que é aquele do escondido, Aquele, aquele do mato, aquele que não pode falar, porque vamos ser agredidas posteriormente. Isso a gente entende como uma relação sexual saudável, uma relação sexual digna, porque muitas das vezes é esta relação sexual que elas acessam a relação do Dark room, não sei, é um debate que pode ser levantado, que pode se ter, mas a gente sabe que tudo isso, juntado, mais uma crise econômica, mais uma crise de saúde, uma crise sanitária, elevam os graus dessa, dessa, dessa dessas coisas, dessa solidão, dessa ansiedade, dessa angústia, deste medo. E é uma coisa que a gente também tá tem que discutir quando a gente. A gente discute pandemia e LGBT, né? Como ficará a saúde emocional e mental das LGBTs durante e após o processo de pandemia? Ah, mas a saúde das LGBTs sempre foram cagadas, sempre foram cagadas, e isso é reflexo dessa estrutura social discriminatória que nós vivemos. Mas depois uhum. disso, somado ao ódio que nós sempre tivemos que enfrentar na nossa vida, agora a gente tem que enfrentar o um isolamento ou a não possibilidade de se isolar porque tem que estar na pista, e isso vão gerar lacunas e vão gerar problemáticas emocionais e psíquicas que nós vamos ter que discutir depois e muitas vezes a é uma tá possibilidade posta, do acesso até a direitos né Érica assim eu acho que essa é uma questão muito central assim a gente falava aqui antes de começar a live como que várias é, várias pessoas LGBT vêm tendo dificuldade de acessar o direito por exemplo a renda emergencial que é muito baixo tinha que ser do mínimo de um salário mínimo mas foi uma conquista por questões de regularização do CPF de nome de é, idade, por várias questões é, de acesso formal a esse direito e agora não vem encontrando muitas vezes no poder público, nunca encontraram, né mas agora menos ainda esse espaço. A mesma coisa do atendimento de saúde. né O acesso a, a, aos espaços de saúde sempre foi mediado pelo preconceito. A gente está agora num momento em que existe uma grande campanha para doação de sangues. E a gente sabe como isso sempre foi um tabu, um preconceito que corta toda a população LGBT, então, são violências diárias que, numa situação de emergência, vão se agravando. E isso que você trouxe, Fábio, sobre é, é, a violência na casa e a ausência de um lugar seguro para se passar a quarentena, e aí seguro, a gente está falando também de é, é, psiquicamente seguro, para nós, né? assim, fisicamente, psiquicamente seguro, é, é, a gente não tem espaços, muitas vezes, de acolhimento. Aqui em Belo Horizonte, a gente fez uma luta muito grande para aprovar um projeto que gerava a mulheres em situação de violência a possibilidade de acessarem as políticas de moradia. E aí mulheres, a gente entende todas as mulheres. Mas o fluxo do, do, do atendimento, é, muitas vezes, de assistência social vai compreender mulheres apenas como mulheres cis. E muitas vezes vai negligenciar a necessidade de construir espaços acolhedores para a população LGBT. E isso é muito grave num momento como esse que a gente está vivendo. Não se discute a necessidade, por exemplo, de abrigamento de pessoas idosas LGBT num momento como esse. E a gente sabe que tem muitas pessoas idosas vivendo em casas superlotadas, muitas vezes até sem moradia, e que vão estar tá mais vulneráveis à situação do coronavírus, que é uma coisa que a Érica estudou e conhece muito, né, Erika? Sim, não, a, a, essa questão, né, a gente está falando, e aí o idoso LGBT, ele se transforma numa, numa, num, num indivíduo ainda mais vulnerável, porque ele vai somando graus de vulnerabilidade, e aí a gente tem, inclusive já deixo aqui indicação de uma leitura muito boa do livro de Simone de Beauvoir, que é A Velhice e Realidade Incômoda, onde ela vai falar de como é retratado o corpo do idoso, e ela não vai entrar no mérito das questões LGBTs, porque não estava ali, no máximo, ela vai falar das questões de gênero, homem e mulher, e ainda não recorte muito né? porque o debate sobre transvestigeneridade ainda não tinha chegado ali naquele momento, mas eu indico a leitura deste livro porque ele é muito bom, ele é uma leitura muito, muito, muito contínua. Porque é como que a sociedade capitalista enxerga e entende o corpo idoso e aí a gente vai olhando e vendo os absurdos da sociedade como enxerga esse corpo idoso sem fazer o recorte LGBT. Quando a gente passa para um estudo, para uma pesquisa mais aprofundada, né, referenciada por este livro, colocando as questões LGBTs, a a gente começa a ver que já é um já é um, um grupo de pessoas, né, que já vem de uma trajetória de vida muito precarizada, acumulando muitas doenças, então são hipertensos, são diabéticos, têm problemas com colesterol, uma série de doenças que são doenças que são causadas para por estruturas sociais, e aí chegam na velhice, se, se viram um fardo para o sistema, né, viram um fardo para a sociedade capitalista, são colocados como velho, como como como maltrapilhos como não não bem-quisto. E aí a gente coloca o recorte LGBT, que é isso, já jovem, já não cabia, já não eram humanos, envelheceram, trouxeram para si mais uma carga, a carga da velhice, e aí a gente encontra pouquíssimas casas de acolhida para idosos LGBTs, a pessoa ela se torna idosa, então ela tem outros hábitos, ela, ela, ela, ela, ela atua num outro ritmo de vida, que aí a gente tenta colocar, então vamos pegar esse dois LGBT e colocar numa casa de convivência com jovens LGBTs, a coisa não dá, a coisa não funciona, e aí o trabalho de base para acolher essa população, que já deveria ter sido feito muito antes do, da pandemia do novo coronavírus, porque a gente tem um número imenso de idosos que não estão em LPIs, porque as LPIs, para quem não sabe, é instituição de longa permanência para a pessoa idosa, porque a gente não usa mais o termo asilo, pela conotação pejorativa da palavra, é, elas não estão preparadas para os casais homoafetivos, elas não estão preparadas para as pessoas trans, não se tem um debate sobre nome social, sobre identidade de gênero, então muitas vezes esses idosos estão em situação de rua, muitas vezes esses idosos estão morando de favor na casa de alguém. Que não são seus familiares, que é um amigo, que é alguém que conheceu da, da, da vida, porque é isso, nós estamos falando de um grupo, as pessoas LGBTs, principalmente as pessoas Ts. Eu vou bater nesta tecla, sim, porque nós estamos falando de 90% de uma população que vive da prostituição e não há outro, outro grupo social na história da humanidade que 90% das suas mulheres tiveram que ir para a pista para não morrerem. Então, eu vou bater nessa treca. Uma expectativa de vida de 35 anos de idade, enquanto a expectativa de vida das pessoas no Brasil só tende a crescer, né? Nós vamos nos tornar daqui a alguns anos uma população cada vez mais idosa, nossa expectativa de vida cresce muito, enquanto esse grupo continua morrendo de várias formas aos 35 anos. Então, esse debate do, da, da habitação, do lugar, de quem acolha e proteja, porque aí também é isso, né? As poucas casas que acontecem, que, que, que, que surgem, não conseguem dar conta de um acolhimento em tempos de pandemia pandemia devido. Não tem o um isolamento, não tem o um espaço para fazer aquilo. E aí é onde a gente percebe a ausência do Estado mais uma vez, né? As pessoas LGBTs idosas ou jovens, as pessoas LGBTs neste momento e em tantos outros que não tinham onde ficar, que não tinham suas casas, que não tinham seus alimentos, foram acolhidas, socorridas e atendidas pelos coletivos pelas coletividades Sim. dos estados, dos municípios, e não pelo poder legislativo, e não pelo poder executivo, nem por nenhum poder da, da, da república. Né? Nós é não hoje. temos políticas públicas, nós não temos nada que atenda essa população. E aí, no caso da população idosa, neste momento, nós temos o um agravante, porque os idosos... LGBTs ou não, idosos de um modo geral, são grupos de risco. E esse é um debate que precisa ser feito urgente: da dignidade da pessoa idosa, como um todo, tirar esse olhar capitalista em cima do corpo idoso, e da dignidade da pessoa idosa LGBT, porque enfrentam outros lugares, e se deparam com outros recortes e com outras dificuldades que, sendo jovem, a gente já se depara, imagine quando a gente chega na velhice, né? Com certeza, você falando sobre isso, eu estava lembrando daquela imagem que passou essa semana, ficou famosa, acho que todo mundo, inclusive do pessoal postou, que era a galera entrando dentro do shopping, né? como se fosse a reabertura da sociedade, acho que em Blumenau ou Camburi, ah, Santa sim, Catarina. Sim. Uhum. Eu achei muito chocante, porque aquilo mostra um pouco que momento civilizatório a gente está vivendo, né onde o capitalismo tenta significar a nossa vivência tenta transformar e resumir a nossa vivência em consumo. Então acho que isso isso tem um peso gigantesco na forma como as pessoas elas são elas são vistas socialmente, como a gente se constrói socialmente. E aí, isso impacta muito em como alguns corpos são vulnerabilizados, porque eles já não têm mais o potencial que o capitalismo queria para o consumo. Então o corpo idoso está exatamente nesse lugar, os corpos periféricos estão nesse lugar. O corpo das pessoas que estão em situação de prostituição são os corpos descartáveis, que do ponto de vista mais, mais conceitual de uma cidadania já são corpos que não são respeitados, imagina do ponto de vista do consumo. Como o capitalismo não tem nenhum interesse de manter esse corpo como um corpo vivo, um corpo respeitado, pleno, nas suas garantias, nos seus direitos. Eu acho que isso é uma coisa importante, porque passa pela política de assistência social, passa pela necessidade que é fundamental, de lugares de acolhimento. Lugares de acolhimento. Porque se você... Lugares de acolhimento e moradia, que é um debate que eu sei que, o gabinetona, que a Gabinetona faz muito em BH, que se você não se sente pleno, respeitado, feliz, dentro do seu ambiente familiar, você precisa ter acesso a algum lugar de acolhimento. Seja uma unidade de acolhimento que ela é provisória, institucional, na política pública, seja que o Estado garanta você como vocês fizeram na Gabinetona, o acesso às políticas de moradia para ter a sua casa, para construir a sua vivência, para construir a sua socialização, que seja saudável, segura, protegida. Então, acho que isso também, pensar a política pública, a partir desse momento, a Erika trouxe lá atrás, a partir desse momento onde, me parece, é um escracho das desigualdades. Né? A pandemia é uma demonstração das desigualdades na sua profundidade. Então, acho que aproveitar esse momento para a gente se fortalecer para lutar pelos nossos direitos e pela garantia plena da nossa cidadania, do nosso reconhecimento, é fundamental. E eu vejo que várias iniciativas são feitas nesse sentido. Lá no início da pandemia, aqui no mandato, a gente montou em Brasília uma uma central dos direitos humanos para a pandemia. A gente ficou chocado, porque nas primeiras duas semanas, foram duas semanas e meia, foram 1.300 relatos que chegaram. A gente montou, montou via WhatsApp, para as pessoas poderem acessar com mais rapidez, foram 1.300 relatos que chegaram lá. De moradia, de falta de EPIs na saúde, de um monte de coisa relacionadas às violações de direitos, de falta de renda, porque não pode pagar aluguel, não pode pagar um monte de coisa. E violações de direitos também da população LGBT, mesmo ainda muito subnotificadas, porque as LGBTs também não tem nenhum tipo de segurança, assim como não tem casa, para procurar o Estado. Você vai procurar quem no Estado? Quem, qual é o ator, o agente que você confia se o poder legislativo está tomado de conservadores muitos deles fundamentalistas que querem é aniquilar a nossa existência você vai procurar as polícias as polícias de fato são lugares de segurança onde as LGBTs é, se reconhecem para fazer uma denúncia na maioria das vezes não por sorte aqui no DF, e por muita luta, nós temos uma delegacia especializada. Mas a maioria no Brasil sequer tem uma delegacia especializada, que tem formação, que sabe fazer a acolhida. As pessoas vivem num limbo muito difícil e sabem que a polícia é um lugar de violência. Você falou das travestis. As travestis têm um histórico de sofrerem violência das polícias no Brasil inteiro e no mundo. Né? Pelo, pelo seu lugar, por ocuparem a rua, porque a rua não é um lugar livre né? de ocupação, é um lugar onde a violência reside. Né? Então, acho que também tem isso. Né? Por que, que a gente tem uma subnotificação enorme? Porque as pessoas não encontram no Estado um lugar de segurança para fazer a denúncia e também não encontram consequência nessa denúncia. Essa denúncia não tem um objetivo posterior, não só pela condenação, não que eu queira o estado penal, mas para a construção de políticas públicas que possam prevenir as ações de violência que a gente tem sido e é historicamente vítima. Então, acho que uma coisa importante é a gente criar, pensar aqui em São Paulo, eu acho que tem alguns em BH, a gente pensar canais, canais seguros, onde as LGBTs vão se... não quer dizer que esse canal vai conseguir fazer um milagre, porque a nossa Central de Direitos Humanos também não faz nenhum milagre. A gente tenta se esforçar, se mobilizar, é dificílimo, mas pelo menos é um primeiro passo da gente ter um canal e canais seguros para as LGBTs se comunicarem as suas vivências, a sua violência, os seus problemas. Né? Então acho que também para pensar saídas, pensar iniciativas de, de, desses corpos que são abandonados, que são silenciados. Vocês terem noção, aqui no DF, a, a gente foi aprovada uma lei que eu fui relator de um deputado do PT, o Chico Vigilante, criando o colocando no calendário oficial da cidade, e vocês que estão no poder legislativo sabem que calendário oficial é uma balela que Nem existem esses calendários oficiais que a gente aprova em poder legislativo. Assim, do ponto de vista concreto, é muito mais simbólico você incluir um calendário oficial. O calendário oficial de Brasília tem tanto evento que ninguém. acho que ninguém sabe nem o que está no calendário oficial. Mas a gente aprovou uma lei, incluindo a parada do orgulho LGBT, que já reúne mais de 100 mil pessoas aqui, no calendário oficial. O que é legal e é simbólico você reconhecer a legitimidade daquele movimento né, que, que mobiliza um segmento importante da sociedade por seus direitos. E aí um grupo aqui religioso apresentou, um, o governador sancionou e virou lei. Hoje tem uma lei que incluiu no, no calendário oficial. No meio da pandemia... É isso, é muito bom, uma vitória. Mas o governador, o governador não, um grupo de deputados religiosos agora estão tentando revogar essa lei. Porque vai contra os valores da família e as paradas LGBT são lugares da promiscuidade e a sociedade não quer isso. E é mais ou menos essa a justificativa deles. Então, assim, nem nesse momento de crise essa galera recua na tentativa de criando gatilhos que ativam a violência contra o nosso segmento. Então, a gente tem que estar tá muito firme muito firme pelo Brasil inteiro, se ajudando, se colaborando para pensar é, alternativas, né, e saídas para esse momento difícil que a gente, esses momentos difíceis que a gente vive esse, mas já vivemos muitos, né, e vamos viver mais. Aqui é a gente tem uma câmara mais bolsonarista, impossível, uma câmara fundamentalista que está ainda tentando aprovar o escola sem partido e vários outros projetos que são LGBTfóbicos e assim é muito estrutural a violência dentro desse espaço. Apesar disso, assim, a cidade viu, nos últimos anos, alguns avanços, é, como a criação do centro da cidade de um espaço excelente, que era o Centro de Referência LGBT, que começou a ficar muito frequentado, principalmente pela, pela população T, que é, é, acessava aquele espaço para um processo de empregabilidade, de acionamento, por exemplo, também das forças de segurança, não diretamente pela polícia. E agora esse espaço está fechado em tempos de pandemia, com uma questão, eu acho, que, de evitar a, a propagação de espaços que possam ser de contágio, mas, ao mesmo tempo, muitas vezes o teletrabalho, o trabalho à distância, da assistência, não consegue cobrir as necessidades específicas quando as violências chegam. Assim. E eu queria trazer aqui algumas iniciativas que eu acho que os municípios podem adotar e também os estados podem adotar, temos aqui duas deputadas maravilhosas, <risos> Deputados, é, que é a possibilidade de utilização de imóveis vazios para conseguir garantir esse espaço de segurança da moradia nesse momento do coronavírus. É, a Constituição ela fala que estados de emergência permitem ao Poder Executivo, e aí pode ser municipal, estadual, requisitar espaços vazios, como hotéis vazios, para garantir uma condição de é, é, dignidade do abrigamento, dignidade da moradia para as pessoas. É, eu vejo que a gente precisa debater isso mais, em especial em relação às LGBTs idosos. Eu... Deixa eu te, te, de te interromper é. um, um minutinho. Claro. Porque a gente, a, a gente apresentou ontem um projeto, protocolamos ontem um projeto de lei aqui em São Paulo, que fala e trata exatamente deste... Eu estava olhando aqui agora no documento, aí você vai falando. Falei, gente, a gente fez alguma coisa nesse sentido ontem, não fizemos? E sim, sobre a proteção de mulheres e LGBT em situação de violência doméstica no estado de São Paulo, utilizando quartos e estruturas da rede hoteleira, né? Porque a rede hoteleira está completamente parada. o Érica, você não vai acreditar. A gente protocolou ontem o mesmo... Um projeto, Ai, praticamente sim. igual aqui. Olha a sintonia. Estamos sintonizadas. É porque é isso, sintonia. né? Precisa... Já quero gente... a cópia do projeto para eu copiar aqui em Brasília e protocolar também. Toma. Vou te mandar, vou te mandar pelo WhatsApp. Manda também. Mas isso é super importante, né? E a outra questão que eu acho que a Erika trouxe é sobre é, e o Fábio trouxe é toda essa discussão agora, precisamos retomar a economia, a economia do consumo, a mesma economia que exclui das opções de empregabilidade, inclusive, as pessoas LGBT. E aí a gente pode falar também, acho que, Fábio, do nosso lugar de privilégio dentro dessa população. Nós temos é, é, parte das mulheres lésbicas que não se identificam, é, é, é, não, não é, performam, por exemplo, a feminilidade, que vão ter uma dificuldade enorme no acesso ao emprego. A população T, acho que a Erika está tá trazendo aqui, vão enfrentar questões pesadas né, nessa questão. E aí, quando a gente fala de retomar essa economia, a gente fala que tá, vai viver, talvez, uma das maiores crises dos, dos próximos anos, em que o emprego vai ser algo ainda mais distante. E aí a gente pensa quais as políticas públicas estão é, sendo construídas no país para proteger o emprego. Né? Elas excluíram, grande, em grande medida, artistas, até hoje, profissionais do sexo e trabalhadores é, informais que não têm é, a MEI, né? que não tem o seu trabalho formalizado. Aí você já abarca quase é, a grande maioria da população LGBT que está absolutamente excluída de qualquer forma de proteção da renda e do emprego, e que não vê num cenário de crise futura uma perspectiva de melhora. Então, a gente precisa, de fato, disputar a cidades, disputar os estados para construir políticas é, locais que consigam responder a isso. Né? Isso é muito preocupante, né? Te ouvir dizer isso, porque é exatamente esse ponto da do retomada da economia, essa economia que vai se quebrar, que não, não, não precisa ser retomada. E aí a gente começa a olhar, e isso que você traz é muito, muito importante, porque é isso: o emprego ou a, a formulação do trabalho, né, o reconhecimento desses trabalhos como sendo algo formal, sejam os artistas, sejam as prostitutas, sejam quem for, esta gama social que não consegue formalizar o seu trabalho. E aí faço um parênteses aqui nas prostitutas, porque no levantamento da campanha do Fortaleza, uma pessoa trans, a gente bateu muito nessa tecla de que nós estávamos falando especificamente dessas pessoas trans que em sua maioria desassistidas estão no mercado da prostituição, né? E aí a gente recebeu um monte de mensagens absurdas, como se primeiramente nós tivéssemos num lugar no um poder de julgar moralmente se a prostituição é ou não é digna, acho que não é este o momento que nós estamos enfrentando na pandemia e um recorte que é super importante fazer é que dessas 90%, a sua grande maioria esmagadora não está na prostituição porque escolheram estar ali, porque gostam de estar ali. E aquelas que gostam devem ter o direito de gostar, devem ter os seus direitos reconhecidos, porque a prostituição não é um crime no Brasil. É importante as pessoas terem isso em mente. Casas de cafetinagem é tipificada no Código Penal. A prostituição, uhum. você ir se prostituir livres, de livre e espontânea vontade, não é crime, não está no Código Penal, não está na Constituição, não tem nenhum lugar que puna a prostituição. né E aí as pessoas não querem participar da, da, da campanha, a fortaleça uma pessoa trans, exatamente por dizer ah, então agora a gente vai ter que assistir essas pessoas que escolheram se prostituir primeiro que essas pessoas não escolheram se prostituir elas estão ali porque não existe uma política de, de, de, de assistência porque não existe uma política que faça com que elas permaneçam na escola, muitas delas são analfabetas ou, ou, ou muitas delas foram jogadas muito jovens na rua e a prostituição se transformou na única possibilidade de existência, então aí a gente tem um problema muito grande social que é a prostituição ser a única possibilidade e ela, muitas delas não querem estar e aí a gente começa a entender que nós estávamos fazendo um trabalho enquanto militâncias, depois enquanto, enquanto mandatas. Né? A gente já vem há anos nessa discussão da ocupação da cidade, da ocupação dos espaços de poderes, né? da retomada desse lugar que nos tirou, a rua como uma via pública para nós. E agora com essa quebra da economia, onde o governador João Dória disse do afrouxamento a partir do dia 11, no, do próximo dia 11 no Estado de São Paulo, né? O que nos preocupa também, né? Porque a gente tem visto aí em outros países esse acrochamento, a gente não acha que é o momento de afrouxar a gente não acha que é o momento de pensar na, na, na, na economia acima da vida, né? A economia, o dinheiro não pode estar acima da vida das pessoas, como tem sido colocado por estes governadores, por esses legisladores. Acho que a Assembleia Legislativa de São Paulo dispensa apresentações, né? A gente tem figuras aqui como Janaína Pascoal, como Mamãe Falei, então é uma assembleia completamente conservadora, bolsonarista, reacionária. Foi aprovado aqui um dossiê de mulheres apresentado pela deputada Elisa Pena da nossa bancada. Que só foi aprovado quando uma, quando foi retirado a palavra transexuais e travestis. Um dossiê que fazia aqui fazer um acompanhamento do dado do número da violência contra as mulheres só foi aprovado em plenário quando ele retirou a palavra transexual e travesti, porque essas não eram consideradas mulheres, essas não poderiam estar incluídas naquele dossiê. Então, isso demonstra também o nível de violência é, sistêmica que a gente enfrenta e que a gente já vem enfrentando há muitos anos e que agora, neste tempo de pandemia, onde a pandemia toma muito da nossa, da nossa atenção, essas coisas... Se torna, vem, vem à tona, é o debate que a gente queria fazer, o debate de gênero, o debate de sexualidade, o debate da, da, da racialização das coisas nas escolas, todos esses debates que nós fomos sendo limadas e boicotadas porque eram debates esquerdistas, eram debates, de, de, enfim, de um de, um, de, um gaysismo, de sei lá, foram tanto de uma madeirice de piroca ou qualquer outra coisa que inventaram, né, que nós não pudemos, não pudemos fazer e que agora a gente vem enfrentando essas duras realidades e que depois vão ser ainda mais duras, porque é isso, é não conseguir formalizar os seus empregos, é não conseguir alcançar o um emprego formal, é talvez um aumento da população de rua que só cresce no estado e na cidade de São Paulo. É, é, é, é muito preocupante, isso é muito preocupante. Vendo você falar, Érica eu tava lembrando... Primeiro que eu, eu vi aqui mais cedo, eu tinha visto que a, a Bela, a gente falou direito à cidade e tal, e a Bela conversou ontem com a Raquel Ronick né? Foi. Foi, acho que foi ontem, Sim, né? Maravilhosa e ela está fazendo muita essa discussão de como há muitos anos de como a cidade tem se preocupada por uma lógica absolutamente capitalista e essa lógica ultraliberal e capitalista exclui os nossos corpos, e exclui exclui especialmente os corpos periféricos, né? E como nesse momento de pandemia as contradições desse contexto elas acabam sendo mais visibilizadas. Então é uma coisa legal e é uma reflexão que a Raquel sempre traz. assim Depois eu vou até assistir, não assisti ainda, mas vou assistir o papo que tendo com ela, que eu acho que é bem legal. E uma segunda coisa é que muita gente é, da, da, do, do segmento LGBT está inserido na economia criativa. Então, e a economia criativa, a cultura, é um dos espaços que nesse momento está sofrendo muito, está sofrendo mais porque as pessoas não podem se reunir. E a pauta central da economia criativa e da cultura é reunir pessoas, é a música, é o teatro, é o cinema, é um monte de coisa que as pessoas não podem fazer nesse momento. Inclusive, o nosso mandato fez aqui, via emenda parlamentar, um festival que chama No Seu Quadrado, a ideia é financiando uma OSC da cidade, né? e aí o um festival muito legal. Foram selecionados mais de 200 artistas e pessoas, tanto do front mesmo, atrizes, atores, cantoras mas também pessoas do, do backstage para poder fazer oficina sobre como fazer as coisas, som, etc. para tentar estimular essa economia criativa. E é uma demanda também do segmento LGBT porque muita gente está inserido, tá inserido nessa área. E uma outra coisa, lembrando que a Erika falou é da empregabilidade trans. A gente apresentou um projeto de lei aqui na Câmara Legislativa sobre empregabilidade trans. E o PL, um dos artigos dele fala sobre uma cota específica para que as empresas que contratam com o governo, contratem é, pessoas travestis transexuais. Gente, isso gerou um rebuliço aqui na Câmara Legislativa. Né? Primeiro que o presidente da Câmara me falou assim, olha, o setor produtivo, que é esse ente, né? setor produtivo, sabe lá quem é, está me ligando <risos> para falar contra esse projeto. E ele me falou assim, genuinamente, estavam ligando para ele. Né? Agora, os principais deputados que enfrentam o um projeto... São deputados religiosos. E vieram e falaram: olha, esse negócio de cota para trans não dá. Eu falei, uai, mas vocês não defendem a vida das pessoas? Vocês defendem o quê? Que a única opção, e aí nenhum debate moralista, obviamente, que eu estou fazendo, mas não pode ser a única opção para as travestis transexuais é a prostituição. Hoje, 90% delas estão na prostituição. Não é vocês que condenam a prática da prostituição, então vocês não querem abrir pelo menos um cardápio de opções para que as pessoas tenham um emprego e o um direito à vida a partir do emprego? Então, assim, tentando fazer por esse viés o debate... Né, e porque... aí é interessante porque você faz o tiro sair pela culatra, né? Porque se você está dizendo que existe uma estrutura social que deixam elas na prostituição e eles são é, contra a prostituição, logo eles deveriam tomar partido e dizer... Mas aí é onde eles caem na contradição, né? Porque não tem, não tem, isso aí é muito contraditório. É muito. E, e, uma, e uma, uma coisa muito da estratégia que a gente faz no Poder Legislativo. Eu, aqui na Câmara, lá no início, que eu lembro que a gente estava tentando muito na legislatura passada, não, não estava deputado, mas eu sei que vários parlamentares do nosso partido, acho que nenhum de nós estávamos deputados e vereadores na legislatura passada, mas eu lembro que muita gente estava tentando é, projetos de promoção da diversidade e não sensibilizava os setores conservadores, e eles estavam muito raivosos, né? Como você falou, aí no, em São Paulo, vocês tiveram que tirar a palavra transexual e travesti para aprovar um dossiê. Então, aqui a gente tentou muito é, é, programas, diretrizes de prevenção ao suicídio da população LGBT, de prevenção à evasão escolar. Porque aí eu perguntava na tribuna, gente, quem é a favor do suicídio da população LGBT? Quem não for a favor do suicídio, pode votar nessa matéria. Quem não for a favor da, quem, quem não for a favor da evasão escolar, pode votar nessa matéria, nós estamos falando de estar na escola. Então, eu acho que também, é, para nós LGBTs, repensarmos um pouco como a gente traz esse debate. Não que essas pessoas, porque eu acho que tem diferentes gradações, o fundamentalismo religioso, ele produz diferentes gradações, e aí você tem possibilidades de interlocução. Então, tem aqueles que não querem o debate, que vivem da mentira, das fake news, etc. A gente conhece esse segmento. Mas tem aqueles que você pode abrir algum canal de sensibilidade, para aprovar, avançar na aprovação de uma legislação. Eu acho que a gente também tem que se aproveitar dessas, dessa estratégia, que é uma estratégia política, para avançar na cidadania da população LGBT e aprovar matérias legislativas que vão nesse sentido. Sim, né? super, não? Total. Tem o tempo inteiro que está nessa estratégia, né? nessa tática mesmo de tateando e buscando né? esse daqui realmente é um propagador de mentira, do ódio, da violência, da discriminação. Ele escolheu estar deste lado da história, e este daqui é mais um dos milhões de alienados, né? Porque esses que escolheram estar do lado ruim da história, estar do lado da mentira, do ódio, da morte, da destruição de direitos, eles também são formadores desse pensamento que muitas vezes as pessoas só replicam. É uma ideia pronta, que faz todo sentido, que cabe nessa sociedade discriminatória e as pessoas vão replicando. Mas muitas vezes não está ali incutido ódio, não são elas que estão formulando uma, uma, uma visão de ódio, de morte contra esses grupos. Elas compraram uma ideia pronta. E aí dentro do, do parlamento existe isso, dentro da sociedade existe isso. E a gente vai buscando tatear para entender aonde a gente consegue incidir e o que a gente consegue mudar. porque tem, A sua grande maioria é quem escolheu o lugar do ódio, o lugar de, da, da perpetuação da mentira e da ignorância. Uhum. Mas tem ali um, dois, três, que tá perdido, que tá indo na onda, né? A onda surfou, levou, uhum. a pessoa foi, não sabe nem do que ela tá discutindo. Ela nunca teve contato com uma pessoa trans, né? Lembrar que eu, Malunguinho e Robioncê somos as primeiras eleitas na história desse país, entende? Então isso é muito absurdo, porque nunca antes os nossos corpos, e aí a gente pode estender para a população LGBT como um todo, os nossos corpos nunca ocuparam lugares de destaques, nunca ocuparam os espaços de poder. Nós nunca podemos ser as formuladoras de políticas, nós nunca podemos pensar a política. A gente sempre deve ficar ali gritando, brigando e muitas vezes sendo violentada. E agora esse cenário também com a transformação de um trabalho muito árduo dos movimentos, que não morreram calados, que não aceitaram a sentença de morte que foram colocadas Sobre nós, nós dissemos: quando cada uma de nós tombar, mil de nós se levantará e se levantará para lutar, se levantará para ocupar espaço, se levantará para garantir que ninguém mais precise só da prostituição, que ninguém mais precise só do subemprego, que hajam outras possibilidades de existência, porque nós sim somos a prova de que há outras possibilidades de existência. Se houver um engajamento, se houver a participação de uma sociedade que realmente está comprometida em transformar todos esses, esses males que foram construídos. E no Poder Legislativo, a gente encontra um ou outro que está ali só surfado pela onda. E aí a importância exige uma certa paciência? Exige, porque as pessoas estão tá ali surfando na onda e ela está se achando dona do, da razão, do saber, do conhecimento. A gente olha e pensa, gente, coitado, não sabe nem o que está falando. Vou ali dispensar 20 minutos do meu tempo porque eu vou mudar essa mente e vou ganhar um voto para pensar a transformação do mundo a partir da, das instituições. Isso é fundamental. Isso é fundamental dialogar com essas pessoas para mudar o pensamento delas, para fazer elas olharem para um outro lugar, é pensar também na transformação da sociedade a partir dos espaços institucionais. Então, eu acho que também fica... A gente está falando aqui dos espaços institucionais, mas fica também aos movimentos, este olhar, que a gente faz esse exercício, a gente se coloca nesse lugar dentro do parlamento, e os movimentos precisam se colocar, porque é isso, é, é, são as forças que se somam, né, são, são essa união de força, a gente fazendo dentro das instituições, os movimentos junto com a gente, fazendo fora das instituições, a gente fazendo dentro junto com os movimentos, nessa troca contínua, nesse balanço contínuo e... Acreditando realmente que é uma hora, que em algum momento, porque não é à toa que a gente está aqui, não é de brincadeira que a gente está aqui, a gente está aqui porque a gente realmente acredita na transformação dessa sociedade, a gente realmente acredita no fim dessa mazela, dessa miséria humana que não é orgânica, que foi pensada, que foi insegnada, que foi colocada para alguns corpos. A gente está aqui porque a gente acredita nisso. E a gente quantos dias levanta para comprar uma briga de uma mudança das estruturas. Nós queremos um novo mundo, nós queremos um novo país. Nós acreditamos que a crise vai... Ela vai vir e nós vamos, nós vamos ter que ter um outro mundo, porque a gente, o mundo que nós vivíamos já não era bom, já não, já não, já não dava para viver. Nós precisamos de uma transformação real, uma transformação estrutural da sociedade. E para isso, muitas vezes, a gente tem que fazer essa tateação e, e sentindo e medindo. É um trabalho super difícil, super desafiador. Às vezes a gente quebra a cara, às vezes a gente consegue, mas eu acho que é um trabalho que é válido para pensar realmente as transformações dos espaços de poder e da sociedade como um todo. Eu acho isso que você falou assim, é essencial. E Érica, pode ter certeza que você, Malunguinho, nós também, Fábio, somos os primeiros de muitos, assim, a construção que a gente tem feito no ocupa política de reinventar estratégias e perceber a centralidade também dos espaços institucionais para ser essa ponte que potencialize e possa transformar em políticas públicas, o que os movimentos os coletivos já fazem é, para viver, para sobreviver, para ser feliz, para tudo, sim é, é essencial. Assim. Na Câmara de Belo Horizonte, nós temos a bancada é, cristã de 70% dos vereadores. É 70% daquela Câmara Municipal é da bancada cristã evangélica. Mas, mesmo assim, a gente consegue fazer debates amplos lá. A gente protocolou o projeto de lei da visibilidade lésbica, é, no ano passado, que foi um momento muito bonito. Cada protocolo nosso ele é também o start de um debate que estava obstruído, que não acontecia, muitas vezes porque também os nossos parceiros, que não estão nos nossos corpos, não sentem e compram a briga da mesma forma como como Érica, como você, Fábio, compram e fazem essa luta dentro dos espaços institucionais. E, de fato, a, eu acho que o processo de luta, pela ocupação dos espaços nas cidades, vão ser fundamentais para dizer também o que virá após essa crise do coronavírus. Porque, ao mesmo tempo que eu fico com desesperança, frágil emocionalmente também, muito preocupada e com muito medo desse cenário que a gente está vivendo, eu me alimento da força organizativa, das coletivas, dos movimentos sociais, dos grupos que conseguiram garantir formas de acolhimento, formas de alimentação, formas de suporte psicológico para que é, a gente possa passar por esse período tão difícil da nossa história e transformar isso em políticas públicas para inclusive reconstruir é, a, a, uma, uma, uma economia, a gente não quer só retomar aquela economia capitalista excludente que nunca é, é, aceitou a população LGBT, nós queremos construir outras possibilidades. E a cultura eu acho que é essencial nesse sentido. Foi aprovada no Senado agora, né, a renda emergencial básica para os setores da cultura. Eu acho que isso vai ser essencial para as populações. A gente precisa que isso, de fato, vire lei, porque grande parte da economia da cultura é uma das economias que é... é, é, é... Na verdade, a cultura viva é a cultura da diversidade. E é a cultura que... que onde grande parte da população, da, das pessoas LGBT estão. Então, é, eu acho que essa vai ser uma luta importante também. Como que a cultura toma uma centralidade, uma centralidade nesse processo pós-coronavírus, assim como está tendo agora. A gente nunca viu tantos shows, tantas lives acontecendo como hoje. Eu acho que eu paralisei. Foi, voltou. Não, mas você falando isso, Bela, agora a gente está ocupando um espaço que a gente não ocupava, né? que é o espaço das redes e a gente está tendo que se reinventar nisso também. Teve vários comentários aqui na nossa live, elogiando o melhor Trisal, me chamaram de melhor Trisal aqui, que está <risos> na live. Entendi. Amei. E também falando, a Ingrid falou que foi a Lute que falou melhor Trisal, viu? A Lute que é militante trans também aqui do Distrito Federal. E teve gente perguntando sobre políticas públicas, elogiando aí a, o Marcos Tavares falando, excelente caminho, aproveitar os espaços vazios e o Estado transformar em acolhimento. A Ingrid falou aqui da necessidade, ou como uma sugestão também, da gente aproveitar o que já foi feito para as mulheres. Durante a quarentena tem se debatido a requisição de hospedagem para garantir o direito ao isolamento social para a população em situação de rua, e mulheres em situação de violência, o que acham sobre demandar o mesmo para acolher LGBTs em esse período? Então, fazer projeto de indicação no Poder Legislativo, fazer um PL garantindo essa requisição de estadia, né hospedagem, já que vários estados, tão, alguns municípios do Brasil estão utilizando os, os serviço de hotelaria para hospedar idosos, em situação de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade. Eu acho que nós podemos colocar também os LGBTs nessa lista, acho que seria... É, bem legais. Pedro Ernesto falou a mais de vocês na nossa política, é, a pandemia aumenta a violência em relação à população LGBTI, a Cláudia falou, e aumenta o sofrimento psicossocial, então é algo que a gente precisa estar atento também aí nos nossos mandados Até pra gente é difícil, né, gente? Tá nessa quarentena, eu, eu sofri bastante já, agora acho que já tô estabilizado, porque fazendo teletrabalho há um, um bom tempo, as sessões legislativas imagino que de todo mundo já está acontecendo remota, aprovando as coisas, mas está aqui isolado, mesmo sabendo que é um privilégio, que muita gente não tem podido estar isolado nesse momento, a maioria da população, inclusive, cada vez mais está sendo jogada para para voltar ao trabalho sem nenhuma garantia, nenhuma segurança. Mas estar isolado também confronta a gente mais aí com, com questões que a rotina do dia a dia tira da gente, né que a gente tenta te esconder. Então, acho que é, superar essa quarentena acho que também vai ser um desafio assim para nossa subjetividade para nossa individualidade para a gente sair mais forte sempre nossa já está sendo um super desafio já está sendo né mas sempre com esse com esse perspectiva que a Bela falou de que o que tem que potencializar a gente porque o cenário é terrível Apesar da gente saber, o cenário é terrível. Eu, domingo, quando eu via o presidente da república, aqui do lado, aqui pertinho, onde eu estou, é o quartel-general do Exército. Né? Ele foi para frente do quartel-general do Exército, que é algo simbólico, fazer um ato com um monte de faixa em defesa do i 5 Aquilo, eu, eu acordei segunda-feira e falei, cara, essa galera está se organizando para fazer um golpe no nosso país e a gente sabe quais são os corpos que vão primeiro nesse processo, quem é atingido, né? quem é vítima da violência. Então, é, eu fiquei muito tenso, preocupado com isso, mas o que tem que mover, potencializar a gente são é, os coletivos, as coletivas, os movimentos, as pessoas, as ativistas, ativistas que estão se movimentando e tem se organizado cada vez mais para enfrentar um governo de extrema-direita que é, acaba potencializando os discursos contra a gente, acaba potencializando e legitimando os discursos LGBTfóbicos contra uma série de segmentos. A população apenada, que está no sistema prisional, é um deles, né, nesse momento, cada vez mais eles fazem discursos contra essa população e tantas populações que estão em situação de vulnerabilidade e a gente é uma delas. Eu adorei o papo aqui que a gente está fazendo hoje, quero repetir já, já pensei várias pessoas para a gente chamar aqui também, trocar ideia, acho que é muito legal a gente trazer esse olhar, né? que é um olhar de quem está no movimento, mas também agora está com o um pé na institucionalidade, e tem uma leitura de, de, dos nossos segmentos, a partir das variações aí de, de interseccionalidade, mas também de, de precarização da vida, porque existem muitas diferenças, como a Bela falou nós estamos às vezes num lugar de privilégio, eu como homem, cis, gay, estou num lugar de privilégio, né, em relação às travestis, às transexuais, que tem muito mais situações de violência e vulnerabilidade, mas como é que a gente pode debater e achar saídas? Eu já peguei várias ideias aqui para a gente trazer para Brasília e espero que a gente possa ajudar vocês também. Opa! Eu amei ser convidada para esse debate, assim, Fábio, eu, e, eu e eu queria dizer que eu admiro muito vocês dois, assim, é, vocês duas são pessoas incríveis que estão fazendo uma luta muito representativa, num momento muito duro do nosso país, mas que trazem uma chama de esperança para tantas pessoas, para mim e para tantas outras pessoas, de que ocupar a política é também um dos caminhos da luta social que a gente faz, e um caminho importante. A diferença das nossas corpos, das nossas subjetividades naquele espaço é central. Eu amei fazer essa discussão, espero que a gente possa fazer em breve. Vou compartilhar o projeto de lei para a gente poder pensar essa situação de abrigamento, moradia, também para a população LGBT, principalmente idosa. E acho que a gente precisa se conectar cada vez mais para fortalecer as nossas ações. É isso, obrigada de coração. Foi incrível, gente. Muito, muito, muito, muito bom mesmo. Bela, querida, todo o meu respeito, a minha admiração. A Gabinetona como um todo, né? Vocês são fantásticas. Gabinete 24, então, dispensa comentários, sabe? Fábio sabe o quanto eu admiro, respeito e sim, acredito muito nessa ocupação dos nossos corpos nesses lugares institucionais, como realmente uma possibilidade de transformação, a nossa subjetividade, as nossas bagagens, fazem com que aquele lugar, com aquelas pessoas que estão ali, aquela oligarquia que está posta, se incomode, se reveja e perceba que está arruindo muitas coisas, muitos projetos de genocidas, muitos projetos de morte estão sendo ruídos quando um corpo preto, quando um corpo periférico, quando um corpo LGBT passa todos os obstáculos, as barreiras da vida e consegue ocupar aquele lugar. E você disse uma coisa que é muito importante, que nós somos as primeiras das milhares que ainda virão. Eu acredito profundamente nisso e trabalho todos os dias para isso. Quero agradecer muito o convite, Fábio, dizer que estamos sempre à disposição. Também vou compartilhar o projeto, vou compartilhar outras coisas que a gente tem feito. E eu acho que esse é o um momento mesmo de, de se fortalecer, de estarmos unidas, de estarmos juntas, de trocarmos essas ideias, porque as nossas precisam e a gente não pode de fraquejar e a gente não pode desmorecer. É um momento muito difícil para todo mundo. Vai ser ainda mais difícil, porque a gente ainda não superou o coronavírus. A gente tem um presidente maluco, criminoso, que vai para a rua atacar a democracia. Então, a gente tem uma crise política junto de uma crise sanitária de saúde, que é uma coisa assustadora. Mas fiquemos juntos, fiquemos bem, nos cuidemos, quem possa, fique em casa, não vá às ruas, vamos estar tá junto no combate ao coronavírus e estou sempre à disposição do gabinete 24 porque vocês precisarem um super beijo valeu demais gente foi maravilhoso conversar com vocês ó a gente tem que pensar pelo lado bom a gente levantou aí todo esse diagnóstico estrutural conjuntural mas vocês imaginam quem pensava alguns anos atrás que a gente teria aí duas deputadas trans na lesp uma vereadora Sapatão BH um deputado um deputado gay em Brasília. O povo não imaginou isso não. Então nós estamos tá Por essa também, eles não padre. esperavam. Eles não esperavam por isso. <risos> por essa eles não esperavam. Não esperavam. Então a gente está chegando lá. A gente está andando firme. Valeu demais. Adorei o papo com vocês. Em breve a gente se encontra. Admiro demais o trabalho de vocês. A gente se encontra em breve aí. Para mais papos como esse. Beijão. Beijão. Beito.